Nesse episódio a gente faz o review tech do microfone portátil, mini microfone, shotgun. Boia, ficaria Salve, galera! Como vocês estão? Desejo que bem! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, considere se inscrever se você gosta de foto, vídeo, arte e vida. Eu sou Rodrigo Ora, fotógrafo e videógrafo baseado em São Paulo. Vamos nessa! E ultimamente, galera, um dos meus microfones quebraram e eu não queria comprar exatamente o mesmo modelo. Então eu fui procurar outras alternativas e encontrei uma ótima alternativa que é esse Boya Microfone BYMM1, tá ligado? E eu que impressionado com a qualidade dele, né, para montar na sua câmera DSLR ou na sua mirrorless. É super pequeno, simples, compacto e ele vem com um dead cat, né, que para quem não sabe o que é dead cat é para você por aqui e quando o vento bater, não ficar aquele, ele consegue é, limpar bem o seu áudio com relação ao vento batendo direto na no seu microfone. E eu já vi algumas comparações, nessa faixa né, de microfone portátil, shotgun, tem uma outra opção que é o rode que é praticamente idêntico a ele, só que muda a marca, né? E eu fiquei bem indeciso em comprar um ou outro, porque o boy, você assim, encontra ele, meu, por 150 reais até uns 200 por aí. Se você pagar mais que isso, você está pagando muito caro, e o rode Mini, é o dobro, tá ligado, é 350 para 400, dependendo por aí, tá ligado, nas faixas de 300. E quando eu vi já reviews de comparação entre eles, eu praticamente achei que vale mais a pena o boya sabe, porque ele entrega um volume maior do que o Hold Micro Mini, tá ligado, então para quem tem câmera que tem um amplificador pré-ampli dentro da câmera que não é muito bom, isso aqui é... Ok, show de bola, porque depois você consegue controlar seu nível de volume né, do microfone e deixar ajustado no melhor volume para o seu vídeo. E outra coisa que eu achei bacana no Boya, comparando com o Hold, é que ele vem junto, né, vem uma capinha aqui, pá, e vem junto também um outro cabinho que é para você poder ligar ele no seu celular. Então, se você quiser usar esse microfone no seu celular ou outro dispositivo com entrada né, de celular ali, meu, show de bola, entendeu? Você não precisa comprar outro cabo para poder funcionar com o celular, já vem junto no kit. No Rode não vem no kit, você tem que comprar um cabo adaptador para poder plugar no seu celular. Então esse microfone é muito versátil, pode ser usado em câmeras profissionais como também em celular, para quem só usa o celular para gravar os vídeos. E aí eu peguei, comprei ele exatamente para uma produção de vídeo que eu estava fazendo, para um evento corporativo, um workshop, onde precisava captar também o som junto do vídeo, e segue uns exemplos de vídeos e o volume que ele entrega, a qualidade. É lógico que não vai ser a melhor qualidade do mundo com relação aos outros microfones que custam dois mil, mil reais. É, e sim, é uma entrega que está ok, para bom, melhor quase chegando ali no profissional, entende? Você trabalhando bem, tanto na hora de você fazer o vídeo, você controlar bem a quantidade do seu áudio, como depois na pós-produção, você pode melhorar ainda muito a qualidade do som. Esses exemplos que eu vou mostrar para vocês são apenas exemplos diretos da câmera, sem nenhuma edição na voz, no som, beleza? E outra coisa legal é que ele funciona sem nenhuma bateria. Então você só plugou na sua câmera, pumba, ele está funcionando. E, então você não precisa ficar se preocupando em ligar e desligar ele, e muito menos ficar carregando a bateria junto com o microfone. Então vamos fazer uns testes na prática e mostrar para vocês. Para tirar essa pressão, essa ansiedade. O Enneagrama é isso que nós estamos vendo hoje, que a gente vai das personalidades, que estuda justamente. Isso aí, galera, a gente está usando aqui o um GorillaPod, mais uma, muito a 1/250 de velocidade. E no tripé, GorillaPod, só que não, da China, né? Está aguentando até que vai. E aqui a gente pode ver o exemplo do áudio com que tá o áudio, se tá bom ou não com esse hold, hold não com esse microfone boia e ao mesmo tempo a gente pode ver estabilização tô andando devagarzinho mas ainda assim tá tremendo eu vou andar um pouquinho mais rápido e colar no sol aqui pra ver como vai ficar sol batendo de frente sol tá lá atrás, então deve dar um contraluz será que tá em foco ainda não sei e aqui eu tô a 16mm eu acho agora é 16 milímetros vamos lá pro churrasco terminamos já agora a cobertura fotográfica e videográfica do evento corporativo e agora é hora de comer um churrasco de comemoração aqui com a galera da empresa vamos nessa <risos> A, hora. Ah, a faixa tá caindo, a ah, gente você Quer bebida agora ou depois? Ah, Bora? Bebida agora? Você quer bebida agora? Não. Não? não? Tá não. Isso aqui é Isso aqui é suco? Isso Aí, precisa ir mais pra frente um pouquinho. um pouquinho e vai a mesa. Tá bem? Pega a outra mão sua lá, sua outra mão. Ó, algar, o garfo. É, ó o garfo. Eu meus talheres, eu podia enfiar a minha mão. Isso. Você acha que você consegue comer? O que que eu tô espetando? Picadinho, picadinho. Pegou? Não pegou. É. <risos> Como que eu vou comer? Eu tá, não tá. Como é? Aí. Faz ah, de adaptação. Aí, aí, aí. Espera, tá? Isso. Aí, tá aí, aí, aí, boca. Um Vai! <risos> vai, criatura! Se tormenta, vê se tá bom. É. Tá bom? É, no... Aí, é, é, é vai, não pode, é mesmo. Aí você não pegou nada. É. Né? <risos> Na realidade, deixa eu tirar as coordenadas, ó. Espera um pouquinho, não, não, não tira a mão, devo dar as coordenadas, ó. Não, eu já ah. tô achando aqui, ó. Aqui, ó. É, a. Ah. <risos> Às 20 horas você tem o um escondidinho, às 6 horas você tem a sua salada, às 15 horas você tem é, o seu... Que isso aqui, Que isso, é melhor cortar! dois cizinhos de alface na boca, tá E é isso aí, galera! Por hoje é só! Espero que vocês tenham curtido a dica. Se você gostou, deixe aí seu comentário, seu like, seja lá o que for. E se você é novo por aqui, considere se inscrever para receber novos vídeos, conteúdos e dicas na íntegra, beleza? E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Te vejo do outro lado e se lembre, você é demais. Até mais!